Não É piada. Tirou Que que eu Da... Só a vai de novo. tá com um de cima é melhor cima só o negócio fazer resposta vai ser do céu Tá? Vou falar do céu Onde tiver a resposta? Onde está o problema? Do céu Lá E a só as cordas, e de demais, sure. tanto a resposta do céu, tá